Fala aí guerreiros e guerreiras, é soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e acabou de sair o Conexão, vamos fazer aqui o nossa, né, vamos ver aqui nossa análise, né, a nossa reação aqui ao comentário, comentando no Conexão 18, 8 lá, Tô ficando com medo, tá ok. Olá, sejam todos bem-vindos ao Conexão Z8 de Abril. Eu sou o GNMF, estou aqui... Gibbef! Chegou o novo mapa, Vila Mercenária. Hum... E para te contar tudo sobre a Vamos última lá, atualização. Tomar... Seja PD, né? Vamos começar pelo Desafio Mutante, que vai ganhar um novo mapa chamado Vila Mercenário. Lá você poderá utilizar portais para se locomover mais rápido e ter a chance de jogar com o Exterminador das Sombras. Oh, Cuidado que ela ainda está quente A nova walk dourada Acaba de sair do fogo E já está disponível na loja de MP <risos> Alô pub Pub de né? <risos> Alô pub <risos> Uma dica de amigo. Se eu fosse você, eu jogaria também aos finais de semana. Evento Se você jogar próximo. em todos os finais é. de semana do mês de abril, você pode ganhar até 75 caixas Dragão Imperial. Não perca! Agora... Eventinho bacana, né? Evento... Cara, esses eventinhos aí, final de semana, é, é tranquilinho, né? Geralmente, sempre a rapaziada tá logando aí pra jogar. Então, é... não tem muito... Que falar não, porque da, os últimos, as últimas caixas que vieram, vieram caixas muito boas, cara, né? Caixa mascarada, tem uma outra caixa lá que eu não tô lembrado o nome. Os últimos meses aí, vem o caixa bem topzinha. Essa aqui, né? Já é, carto, é cartão carimbado aí do Crossfire, né? A, a, o kitzinho aqui imperial, né? Imperial? É. Sempre vem, né? Mas tá, tá tranquilo, tá tranquilo. Caixinha aí, pra quem não tem, né? É Vale-cá, caixa, tem caixa, vale caixa e cupom. Agora vamos dar uma olhada no Falando passe Fala no cupom, vamos trocar o cupom o passe é o base A12 mutante como recompensa, oh. enquanto o passe de GP traz as luvas militar. Se liga nessa, a coleção Patas e Garras vai retornar para a loja do passe, junto com outras armas de GP e duas novas kill marks. Kill marks. Um novo personagem e uma nova caixa acabam de chegar ao hum. campo de batalha. Começando Jake pelo Jake. É ele, ele é um mercenário jovem. O para, para o Jake. qualquer facção <risos> inimiga que atravesse o seu caminho. Jake. Despojado, Jake. Jake prefere uma vestimenta mais atual com tecnologia de combate embutida. Não deixe também ah. de conferir a sua animação especial. Oh e agora a caixa dragão do vento que é aquela caixa para ninguém colocar defeito não a caixa dragão do vento contém ainda a caixa é top né a caixa é top porém cadê as a cada esse jogo é mais do mesmo todo mês velho eu sei tal cop se blog, mas pô, evento esse é blog é mercado mercado de troca do o que é roda fortuna é, Roda Fortuna, é, Cartela, Ciborgue. Tem que mudar, traz, uma asacaba, tira, traz um azar, tiro traz uns negocinho assim, pancante, sempre, é, ciborgue, copo, ciborgue, copo, ciborgue, pô. Esse cara tá como? Não M4, aguenta mais. Um S, é, ciborgue, bonita? É, é bonita, é bonita, mano. 3, Dragão do Vento. E o Machado Dragão do Vento. Machado Pancante, Copa Pancante. E não se esqueça dos demais eventos eventinho que estão aí. acontecendo. E é, você acabou, vai deixar quase. de ganhar armas permanentes grátis. Ainda temos o Turbilhão de Prêmios. A cada dia você pode resgatar uma recompensa diferente. Se jogar todos os 29 dias do evento, você vai receber a M4A1S Dragão do Mar permanente. E temos também o evento... Ó, oh, o eventinho foi bom. Eventinho, eu falava pra assim, vocês, você logava lá, ganhava a caixinha lá, só quebrou, colocou algumas caixas de GP lá, pô, é um evento, pô, coloca caixa de GP, e a caixa de GP a gente compra no mercado de MP, né, no mercado de GP, né, só cagaram aí, mas, e outra, muito longo, 29 dias logando todo dia aí, tem gente que não consegue, devido ao trabalho, devido aos estudos, faculdade, etc, e tal, né, o evento foi bacana, mas os próximos eventos, pô, traz 15 dias aí, né? Eu acho que seria mais razoável aí, né? O pessoal logar, jogar, 30 minutinhos, né? Porque, pô, 29 dias foi pancante, né? Não consigo não, não dá não. Ajuda nós. O Ajuda nós. Como um gato do mapa Fortaleza Aérea. Mostre suas habilidades nesse novo mapa surpreendente. Se você jogar por pelo menos 30 minutos todos os dias, Foi aí que você, durar, você <risos> vai receber o novo mérito pulo do gato e as luvas de gato vitoriosa de por gato. 30 dias. É é Mas se você completar todo o evento e ficar listado entre os top 100 jogadores que completaram o trajeto em menos tempo, aí nesse caso as recompensas são permanentes. Eu tenho certeza que você já viu o mercado de câmbio. Ah. Então, não perca a oportunidade de trocar aquela arma repetida do seu baú por uma que você ainda não tem. O mês de abril... Rapaziada, é, até falando do mercado aí, foi, um, foi uma sacada muito boa aí das V8. Porém, porém, muito bom. Vamos poder tirar as armas ali repetidas ali do baú. Só que aconteceram algumas coisas durante esse evento aí, né? E, pô, para próximos eventos aí, mercado de câmbio aí, de troca, inclusive se você não viu, tem um vídeo aqui, tá? Vou deixar o link aqui em cima, aqui embaixo, tá? Postei lá falando, dando explicação lá, né? Detalhada lá como funciona o mercado de troca e tal. É, próximos eventos, pô, tenta dar uma melhorada, porque três armas por uma, eu acho injusto. Se fosse duas por uma, seria melhor, né? E, e também em relação das armas lá, tirar o arma da coleção, tipo as 10 zebras, Tiraram o, o, a Dual karambit lá, da esqueci a coleção tinha, só porque tá no, no cupom e só porque tá no mercado negro de GP. Pô, se tá lá, burubu, mané, é evento, entendeu? É complicado, né? De toda forma, vocês estão ganhando porque você, a rapaziada tá, tá trocando de GP pro ZP, então... Te faz lembrar Na minha algo. opinião, né? Sim, o melhorar esse Batalha evento das aí. Mas está de bom, volta. Bom. Esperamos que vocês Foi aproveitem bom. capturando e dando aquela roubadinha do seu inimigo também. Agora, por que um se podemos trazer dois? O modo Imperador também vai estar disponível. Relembre como é ser um rei escolhendo os minijogos que os outros terão que enfrentar. O Conexão Z8 vai ficando por aqui. Mas antes, gostaríamos de falar com vocês sobre uma ação importante que estamos preparando. Agora em abril, com o intuito de prestar suporte para a atual situação da Ucrânia, vocês poderão comprar um spray em um cartão postal permanentes, onde toda a venda desses itens serão revertidas para esta causa. Além disso, estamos trazendo de volta as caixas Dragão Celeste, 50% das vendas também serão direcionadas nesta causa. Todos os usuários que participarem vão automaticamente entrar em um sorteio. E 20 sortudos poderão escolher uma arma permanente desta caixa. Obrigado e até mais! Bacana, bacana, hein? Bacana a ação aí para ajudar a Ucrânia. Pô, parabéns, parabéns. Parabéns, né? Bacana, bacana, bacana. Mas você colocar a caixa aí: Dragon Celeste, se não me engano, tem a, a, a Cop, tem a Byte não lembro da tem um machado né tem uma tem um M4 eu acho que Dragão Celeste eu acho que é isso né? bom é, razoavelmente aí né, atualização meio tranquilinha 18 acabou de recuperar o canal né que foi tinha sido hackeado então acho que é muita coisa ali para se preparar e fazer É, as caixas ali eu acho o mais o diferencial vai ser as caixas ali nova né Mas, com a cyborg de novo mas enfim, né? vamos esperar aí. Tomara que o Corsair dê uma levantada, trouxeram do mercado de troca. Foi um... Foi... deu uma mexida aí no jogo, alguns jogadores voltando. Pessoas gostaram, outras não. Deixe seu comentário aqui, a gente também postou falando sobre isso. Tá na minha opinião, até ter bem café com leite ali. Não tem muita, muita coisa boa aí não. Tá bom Mas é isso, muito obrigado Por ter assistido, fiquem todos com Deus Um grande abraço e lembrem-se, porque ser gamer É uma guerra, comenta aqui o que você achou Do conexão, o que você achou dos eventos Tamo junto, todo bem Ah, também tô fazendo live todos os dias Rapaziada, lá na Da roxinha, né Que não pode falar o nome, né, Mas tá bom Segue lá, tá, tamo junto, valeu Valeu, valeu.